Fala merda de marca, meu parceiro, que senão na sua cara eu deixo falar. É claro que você falou de iPhone, acho que tu tem no e Ele foi, mais travou a tua mente Já fez download? Oh! Ah, pais, pais, aparecendo está na mente do Magrão tu veio pra fazer um backup Nossa, ele quer fazer um backup Então você lembra que meu parceiro comigo Cê não arruma e cê não aguenta Sem maldade, pai, agora eu vou é te tirar Ele tá fazendo backup, mas você saiu do ar Eu não saio do ar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 Assim mais ético, pra rimar igual mim Você faz um curso técnico Pega visão, beca, você mandou mal Tu alimenta o teu puxa, alimento espiritual oh. Oh. Agora a sua casa cai Parceiro sem maldade Quer rima, aprende com o pai Falou sobre internet, aí não passou nem wi-fi é, A rua ensina a rima Que é técnico é o Senai oh.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 Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica, já que deu a lógica, pois eu falei de árvore genealógica. Já tá tranquilo, de rima eu vou te entupir até o fim. Desse plano tipo um cupim rimadeira madeira, até porque mano eu não falo besteira. Quando eu tô rimando você tá ligado, a rimando é de segunda nem de sexta-feira. Lógico que não, cê sabe meu mano a terra de terça. Hoje cê pega um terço e vê se não fala besteira. Ha, não falo besteira, certo eu sou psicológico Eu não sou árvore genealógica sou árvore de um gênio e lógico Por isso agora se escolha, sabe que eu saio da bolha Sabe por que eu sou uma árvore, pois eu saio com as folhas Das batalhas, e assim sem falha, eu quero que você corra Da minha frente, antes que o mal te mata e você morra Hoje eu rimo pra, ir pra porra. Você é madeira e eu sou madara, o mais brabo de Konoha oh, oh, oh. Fico puto, toda vez que ele tá perdendo, ele vem, se tá naruto! Aí, já era meu versículo! Se tá naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia!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 você fala dicionário, mas que rima ridícula, hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula Eu vírgula por vírgula, pois sou o cante. Você disse que eu sou irrelevante, por isso que o Tubarão é bobo Depois que eu te matar, é irrelevante, levante pra eu matar de novo uh! de novo. É o que você quer falar para chamar a atenção do povo, mas eu sou MC da Preto, não camente branca. Eu vou te dar uma coça cante, levante e anda. Por isso você toma um corre. levanta e anda, já que tá de pé do Barão, apenas corre.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 Tá liga do mano, se verso verse é Se pequenas rimas fosse grandes negócios, você seria o melhor da Aldeia! Oh! Só que não! Por isso eu faço Abracadabra! Você acha que é o monstro da construção porque conhece algumas palavras? Obviamente você tem mais título, porque eu não sou uma pedra de tropeço! Mano porque você é melhor e sei porque tá desde o começo! Mas se eu parar pra pensar cadê a o nome do Kant, você era o melhor da antiga. o atual sou eu, basta olhar pro ranking! Oh!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 eu vou descer <risos> Meu mano, na moral, sem engano Eu ah, gostei! Será ah, que esqueceu que eu tô, tô fumando? Ah, cara, só eu rimar, tá afobado que foi Tá com fogo no cu tá queirando, tá?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 A rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Oh! Ah, A se aprender aprendesse tu tava igual gritando ah, na minha cara. Ah, acabou, acabou trouxa? Yeah. Yeah.